Fala aí moçada, beleza? É o seguinte, hein? Nesse final de semana, poderemos ter aí a possível decisão do campeonato, né? Já que nós teremos aí o Bayern Monique, é vice líder enfrentando o Borussia Dortmund, líder do campeonato. Ah, uma situação em que, no jogo passado, o Dortmund já havia perdido o Dialô na vitória contra o Wolfsburg, por uma distensão muscular, Uh, mas que parece que não é grave, vai ser aí reavaliado, né? Mas dificilmente deverá jogar no sábado. Uh, Deveremos ter aí também uh, o Nakimi, que também se machucou, ele que entrou no segundo tempo da partida contra o, o, o Wolfsburg, né? Só que esse aí teve uma lesão no metarço do pé, velho. Vai ficar aí fora na temporada, né? Esse já é certo porém uh, alguns jogadores importantes podem voltar uh, um deles Petzec ele que vem treinando aí de uma maneira já desde a semana passada né, treinando de maneira importante e por outro lado uh, o Felipe até tem a possibilidade também de voltar aí estar relacionado até pelo fato de que e também vem treinando já de uma maneira surpreendente. Também é possível que volte. Aí. Só que no caso do Pitsec, é mais impressionante ainda, porque... Muitos achavam que não ia dar para ele poder... Ter condições de chegar para jogar no, no sábado, né? Mas, realmente, ele vem treinando muito forte. E, e é muito provável que ele jogue no sábado. Para o lugar do Nakimi, a, a ideia é do Luizão São é tentar colocar o, o Marcos Voo. Aquele que jogou no Weintracht, foi, né, Já que o Schmelzer não passa a confiança nenhuma, e já é um jogador em atividade, né? Até porque não é à toa, o Dortmund já tá de olho aí no Felipe Luiz, né? lateral aí do, do Atlético de Madrid, né? E, e então é bem provável aí que o, que o Dortmund use o volpe para o jogo. No mais, é, é um jogo... Ah, e tem detalhe, né, o Alcácer é dúvida, né, Ele recebeu aí uma trombada no braço durante o segundo tempo da partida contra o Bols, por em que ele decidiu, né, fez os dois gols da vitória aí no acréscimos. ele vai ser reavaliado, evidentemente, e só nessa sexta-feira, momentos antes da viagem para Monique, a gente vai saber se ele vai viajar ou não, e aí, pode ser que ele se, seja passado por um teste aí, antes do jogo, ah, no, no Alianza Nena, para saber se ele vai jogar ou não. Mas, o bom nisso tudo, é que o Marco Reus está de volta, ele que não pôde jogar na batida contra o Wolfsburg, por um motivo muito bom, né, para tipo nascimento aí da, da filhinha dele, né, no último sábado, depois, a noite, né, na noite de sábado, né, muito legal e ele deve estar muito mais motivado agora, né? Principalmente sendo pai de primeira viagem e vai tentar jogar tudo e mais um pouco nessa partida contra o Bayern de que é um grande jogo. O Fox Sports vai transmitir o jogo aí a partir do meio-dia e meia com o jogo uma e meia da tarde. A bola rolando com a narração do Théo José e ó, tem encontro do Borussia do Brasil pelo país. Principalmente também em São Paulo, lá do Quintal do Espeto. Pra quem quiser acompanhar lá, lá no bairro Indianápolis. É isso aí. Um abraço para vocês. É nóis. Valeu.